Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Hoje a gente está aqui em um sítio, falam que é assombrado, né Thaís? Isso mesmo. E hoje a gente vai fazer a exploração, Tem uma casa aqui. E nessa casa, pessoal, morava uma senhora sozinha e ela faleceu dentro dessa casa. O filho dela era o proprietário dessa, dessa fazenda, desse sítio. Não sei se ainda é proprietário até hoje e ele construiu essa casa para a mãe dele morar aí, que ela morava junto com ele, e ele pegou e fez a casa para ela morar aqui nessa, é, nesse sítio. Diz que a e, mulher dele não aceitava ela, é, né? É, não queria que ela que eles morassem junto, né? Aí, ele fez a casinha para a mãe dele, e pôs a mãe dele para morar aí. E um certo dia, ele veio aqui para visitar a mãe dele, ele sempre vinha para visitar a mãe dele, porque ele trabalhava no sítio. Um certo dia, ele veio aqui para poder visitar a mãe dele, e encontrou ela, ela estava falecida dentro, ela tinha morrido dentro da casa. E muitos falam que o espírito dela assombra a casa, ficou no local preso. E hoje a gente vai fazer a exploração para estar voltando um dia e noite fazer a investigação e ver se realmente o local é assombrado, né, Thaís? Isso mesmo. Ah, o que dá para ver aqui, parece que não estão mais cuidando aqui desse sítio. Não sei se o filho acabou vendendo, o que aconteceu, porque está meio abandonado, né, Thaís? Tem uhum. então, um negócio aqui atrás de você, não sei se era um galinheiro que possa ser... Vamos investigar, Barracão, vamos tudo certinho. tem a casa aqui, pessoal. A gente vai fazer a exploração, mostrar tudo para vocês. Eu peço para vocês deixarem muito, muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora para mais uma exploração. Thiago, já olhando assim, ó, dá para ver que aqui era um galinheiro, igual você um, falou, era né? Era um galinheiro, né? Ó, tem uma bota, esse um negócio. Ah, posso, posso ser que era do filho dele, né? Filho dela, né? Era do filho, uhum. filho dela. Tem bastante coisa aqui, mas não dá pra.. tem muita coisa e lá tem um barracão, né? Vai lá agora ou depois? Ah, vamos ali, aí depois a gente vem pra cá, Sim, pode ser? Pode. Vamos lá, galera. Talvez aí ele guardava os maquinários, né? É. Trator. É, posso dizer que ele guardava os trator, as coisas, né? Acho que ali é embaixo passou um rio, Thiago Rio? Eu acho. Ou é a reserva. E ó, parece que tá abandonado, né? Ah, muito tempo que ninguém cuida disso daqui. Olha, tem um palanque aqui, ó. Será que era isso, ó? Tá vendo? As estruturas? Ah, é, mesmo? é, um pergolado. É. Olha, uns milho aqui, tá aí. Esses milho tá duros, hein? Ah, esse aí tá até com bolouro. Faz tempo que tá aí, né? Faz. Ó, o barracãozinho aqui ele devia guardar os maquinários dele, o tratorzinho. Tomar ah, então, né? cuidado assim, ó, ter cobra. Oi? Toma ah. cuidado assim, ó, ter cobra no meio dessas ah. madeiras. Um pouquinho, ó. Ó, é. por ali parece que tem um. É. Tipo um tanque, alguma coisa, tá vendo? Aham. Uh -huh. Um vacentário. Um vacentário. Umas garrafinhas de cachaça. Ah, o barracãozinho podia ser para poder guardar assim os maquinários. É porque não tem nem parede, né? Não. Talvez era só para guardar maquinário mesmo, porque não ia guardar... É, Nada ali embaixo, né? Veneno, preocupava. essas coisas. Acho que é essa madeira aqui lá. Vamos ver se nós conseguimos entrar na casa? Vamos. Eita. E pessoal? Isso aqui é longe, cara, é longe de tudo, não tem vizinho aqui perto. Não. Eu fico pensando, como que essa senhora ficava sozinha aqui, né, cara? Uhum. Talvez ela passou mal, não tinha como pedir ajuda, né? Será que ele encontrou logo ela que faleceu ou dias depois? Como será que foi, né? Eu acho que muitos dias depois não, porque acho que ele trabalhava aqui, né? Então. vir quase todo dia, né? Com as Ó, as mangonas já tá... No knife para comer com sal? Pelo jeito é um sítio bem gostoso. É mal falar que você ser solitário morar aqui em Ah, Sausão. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Olha uma coisa de passar veneno. Bomba. Bomba de passar veneno, né? É. Tem bastante telha, será que tinha mais coisas aqui? É se mancharam. Ah, Nossa, Thiago, tá caindo isso daí, hein, cara. Olha aí. Olha como que o telhado fez. Cara, Olha. Né? aqui. ó. Olha, tá caindo, pessoal, olha. Isso é um perigo, hein. Vamos, vamos dar a volta aqui, ó. Ah, aqui era a hordinha dela, é, uhum. cebolinha. Ó, oh, devia... até a semaine de cebolinha. Podia é, ter alface, almeirão. Com certeza. Essas coisas, né? Aham. Uhum. Antena. Parabólica. Nossa, olha a caixa d'água. Esquisita, velho. Tá, né? Ó. Plantaçãozinha de. Ó, pé de jaca. Verdade, olha o tanto de jaca. Um monte de jaca. Você não gosta, né? Jaca, não. Ai, cara, olha o banheiro. Nossa, Thiago, faz muito tempo que eu não vejo um desse. Você tá brincando, Pessoal, vocês né? sabem? Vocês já conhecem o banheiro assim, ó, mictório. É mic... Não era mictório, Ah, não, ele não ó. tá tão fundo, não. Mostra lá. Põe a canela lá dentro. Vamos lá. certinho. Isso uma merda. Não tem, só tem terra. Gente, vai ali, Thiago. Você tem que ficar ali como que ficava na posição? Que ah, deve cair para baixo. pessoal fazia cocô e xixi desse jeito Você aí. Você já fez? Eu tinha uma tia que morava num sítio uma vez, que ela foi cuidar do sítio e era desse jeito. Como que fica? Faz aí. Não, a gente, que vai cagar. Ah, eu nunca caguei não. É. Aí fechava a portinha. Nossa, antigo isso aqui, cara. Imagina, ó, A pessoa de noite dá vontade de usar o banheiro. Tem que vir, acho que eles punham pinico lá dentro. Eu morria de medo, Thiago, sabe do quê? De cair no buraco quando eu ia na Nossa, minha você tia. Tá louco, eu achei eu né? era a pequena. Na... Nossa. A uma coisa é cair numa fossa. Deus me livre. Ó, tem um tanque aqui. Ó, a tampa aí talvez. Tinha fossa aqui talvez também. Talvez ia fazer. É, mas ali. É, não sei. Talvez ia fazer. Com coisa ali. Um tanque, devia ser o quilo dela, né? Uma ariona aqui, ó. Essa área eu tô até com medo pra sair de baixo. Ah, não abre essas coisas não. Lembra aquela vez que você foi abrir? Tinha. Então. Tinha abelha? Deixa essas coisas aí. Parece que não tem nada dentro. copo. Tá Aham. Uhum. Nada de interessante Agora tem uma nota de 100 reais Nossa Não, mas tem uma xícara aí com vários pregos Tem uma mesinha, tem um fogão lá, ó Como é que foi fora? Cuidado aí, ó Ui, que susto Tá caindo Uma mesinha Olha que legal esse aqui Tem alguma bomba. Tem feijão. Nossa. Feijão faz tempo, hein? Será que tá aberta a porta aí? Ah, ah tá com uma rada, ó. Tá com uma cortinha. Ah, churrasqueirona ali, ó. Cadê? Tá ali, ó. Fogão a lenha. Olha um o fogãozinho a lenha. O chapéuzinho, será que era do de filé dela né, ou dela? Então. Hã? Abridor. Olha o sapatinho. Ah, esse devia ser dela. Agora vamos entrar, né, pessoal? Nossa, velho. Licença. Licença. Nossa, Thiago. É pequeno. Deve bicho. Fiquei que era maior. Ah. Olha de passarinho. Olha aqui. um ovinho. Um ovinho, cara. Não hum. tem nada. Aqui era a cozinha, né? Olha o tamanho pia. Dois lugares, ó. Pingando água, acho que aqui tem água. Deixa eu ver. Ó, tem água mesmo. Olha o trabalho de maquiagem, Thaís. Tá? Deve ser dela, né? Deve ser. Olha o bicho me picou, velho. Eita. Agora ficou pingando. <tos> Essa mesa é bonitinha, né? Olha os pezinhos dela. Olha o touinho aqui, Thaís. Olha, tá quase caindo. Aí, dá ah, para fazer mãe. um omelete. Nossa, mas pelo jeito o passarinho morreu. Hum, tá, que bicho pegou? Entrou aqui dentro e pegou? Eu não sei, não parece que morreu? Nossa, Thiago, olha aqui. Santo, ó. Ali também na parede, ó. A galera é religiosa. É ó, tem uns negócios aqui. 2007. coisas, mesmo? O não se atrás da filha dela. Acho que aqui tá. É 2007. Essas coisas tem foto. Hum, tem uma eu não vou foto nem foto. mexer. Aqui. Não posso filmar. Nossa, é uma foto da criança. É da hum. Talvez era neta. Nossa, olha esse banheiro. Aqui, olha aqui. É uma de santo aqui, ó. Olha o outro ninho. Olha pessoal. Daqui era uma estantinha bonitinha, hein? Um Um tapete. Ah. É muito antigo isso. Ó. Acho que faz parte da camisinha. Foi meti um Mictório lá fora e um banheiro aqui? Então, ah, eu acho que levar a patente. Assim. Escopa de dente hum. e aí? Nossa, Thaís. É Olha a cama dela. Nossa. Olha lá. Mas aqui não era o quarto, Thiago, então. Não, acho... mas é, a... é uma cama sim, mas eu acho que era aqui, então, que ela que apanhava a cama. É, devia ser tudo junto, cara. Que dó, velho. Nossa, gente. Bota a mão daquela aranha lá no mar. Você tem com medo de entrar aqui? Perigoso? Perigoso, mesmo. Gente, olha a cama dela. Tem uma escada aí atrás. ó. Que sinistro. Thiago do céu. Ele eu fez tenho... só um cômodo aqui para ela então. Um cômodo. Para ela apanhar a cama aqui. Ela era bem hein? Era mesmo? Bastante santo. Cara, ah, eu vou querer vir aqui à é noite. Hein? Que é pequenininho. É sinistro, Thiago? Nossa. Olha o rodinho. Agora... Eu acho que deve ter entrado algum bicho aqui, vai tua uma Eu ali, Eu também velho. acho. Que dor, mano. Marra certinho aí. E tem o... E tem os filhotinhos, né? Aham. Uhum. Mas interessante esse lugar aqui. Muito, muito interessante. interessante. Galera, achou um local sensacional, velho. Será que ela se sentiu excluída pelo, pelo filho dela assim? Eu acho ir? que sim, cara. Eu acho Fis que ela devia que ser... Isso que ela ficou atormentada Eu acho que ela devia ser muito... Solitária, cara, uma pessoa solitária vivendo então. no local. Pessoal, não tem nada aqui perto. Nada, nada, nada. A pessoa viver uma senhora viver sozinha no local assim, cara, é solitário demais, hein? Muito. E aí, vai ter vir à noite? Tá, ah, vamos sim, Thiago. Vai ser top, hein? Aham. Uhum. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito, muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E até a próxima, tamo junto. É nóis, falou. Fui!